Oi, pessoas! Se você está chegando aqui agora, eu sou Lívia Leite. Seja bem-vindo ao Isso Não Cai na Prova. Isso não cai na prova. Oi, oh, é! Yeah. Hoje a gente vai falar, como vocês já devem ter visto no título, sobre multipotencialidades e... Pessoas especialistas, então o que é ser um multipotencial e o que é ser um especialista. Né? É, recentemente eu tenho lido bastante sobre isso e tenho me encantado cada vez mais e também me identificado com essas áreas, é, aliás, com uma dessas áreas, né, porque não dá para se identificar com as duas, mas eu vou tentar explicar para vocês mais ou menos o que é o multipotencial, já que o especialista provavelmente, a grande maioria de vocês já conhece. Né, e aí um pouquinho, a gente vai entender um pouquinho sobre vantagens e desvantagens de cada uma dessas é, características, dessas pessoas com essas características. Uma pessoa multipotencial normalmente é uma pessoa que consegue aprender é, várias coisas, certo? Com facilidade, porque ela é apaixonada por aprender várias coisas. Mas ela tem grande dificuldade de aprofundar essas coisas. Então, ao contrário do especialista, que é uma pessoa que realmente, quando encontra algo por, pelo qual se apaixona, vai a fundo e consegue ser realmente... Hum, expert, né? um perito na sua área. Então, assim, de onde vem esse termo, né? Pessoa multipotencial. Ela também é conhecida como pessoa da Renascença, por quê? Porque no período da Renascença o padrão não era ser especialista, era ser multipotencial. Exemplo, nós temos o Da Vinci, que é conhecido por muitos. Ele foi físico, ele foi escultor, ele foi pintor, engenheiro, arquiteto. Então, é, ele fez um monte de coisas e podia fazer um monte de coisas porque era o padrão da época, poder se engajar em várias áreas diferentes. Com o período da Revolução Industrial, o que acontece é que o trabalho especializado é cada vez mais valorizado. Então hoje você encontra é, pessoas especialistas naquilo que elas fazem. Não é uma desvantagem, né? é uma característica da nossa sociedade, da forma como a nossa sociedade se organiza. Nós temos divisão de trabalho e, a partir dessa divisão de trabalho, nós temos pessoas especialistas, cada uma, na sua área, né? se aprofundando e pesquisando. Por outro lado, algumas pessoas não se encaixam nesse padrão e talvez você seja uma delas. Né? Então, para que você não se sinta perdido, uma pessoa multipotencial é uma pessoa que consegue se aproveitar de várias áreas e usar essas áreas para o que ela está fazendo atualmente. Então, às vezes, ela é aquela pessoa que não consegue se encontrar numa única área e ela tem a sensação de ah, só eu não me encontro, só eu não me acho. Mas, na verdade, a pessoa multipotencial ela realmente vai ter mais dificuldade no mercado de trabalho, apesar de isso atualmente estar mudando. Algumas empresas já estão buscando profissionais multipotenciais, já estão abrindo vagas para profissionais multipotenciais, pelas características que eles apresentam. Os dois são muito importantes para a sociedade atual, os dois é, têm pontos positivos a oferecer. É lógico que todos os dois vão ter desvantagens também, porque o multipotencial não consegue ser o especialista e o especialista não consegue ser o multipotencial. Então é preciso a gente aprender, primeiro, se você é que ainda está se encontrando. Não precisa ser um adolescente. Às vezes, você, eu mesmo estou o tempo todo me encontrando. E eu já sou cientista social, mas eu sou muito mais outras coisas do que só cientista social. Né? E aí eu percebo que eu posso ser muito mais outras coisas. A diferença agora é que eu estou em paz com isso. Eu sei que é uma característica minha buscar essas coisas e como eu posso aproveitar. E se você é alguém que tem uma empresa, é aproveitar as multipotencialidades que os seus, os seus colaboradores possuem. Né? Então é poder aproveitar e dar espaço também para pessoas multipotenciais, né? explorar tudo isso de forma colaborativa e utilizar também o especialista para agregar, agregar as pessoas multipotenciais e vice-versa. Se você gostou desse conteúdo, já sabe. Curte e compartilha. Comenta aqui se você é uma pessoa multipotencial e se você se identifica como multipotencial ou conhece pessoas. Eu recentemente comecei a identificar várias pessoas que estão próximas a mim, que são multipotenciais maravilhosas, né? E. Eu comecei a me reconhecer com, com essa característica, porém, não é todo mundo que é assim, tem as pessoas que são especialistas, então se você é o especialista, identificou que você tem uma área pelo que você é apaixonado e você se aprofunda, também comenta aqui, deixa o seu comentário pra gente perceber, o pessoal disso não cai na prova, é mais o que? É mais especialista ou mais multipotencial? Beijo pessoas, boa semana para vocês e até semana que vem, tchau!